Tem mais? Tem mais? Que mãe, vai Eita, coração reta. Essa aqui Tá batendo duro Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei falar de amor, não sou sedutor, não se finge, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero teu amor e mais nada. Você precisa entender. É que eu só sei dizer. Só sei que é eu te amo demais. Ai, a noite sozinho é tão que eu chamo. Baby, eu te amo demais Eu sou sem em te amo, te amo É pra rochar, bem gostoso Essa é a seresta do Doventura O negócio cresceu Obrigado, meu Jesus Palavras valem menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Peguei seus pés, eu vou te beijar. Como sabe eu da arte de amar? Não sei me pra conquistar uma mulher eu daria tudo só para ter você. Destino sei lá o que Deus quiser. Você precisa entender, é que eu só sei dizer, só sei que, que, eu que te amo eu te Ai, vai, vai, vai. Mais noites sozinho até que eu chamo, bebê, eu te amo demais. Eu só sei que te amo, te amo, bebê, eu te amo demais. Chore não, meu filho, não chore não, vamos parar com essa frescura? É só beber, bebe que passa. Eu só sei que você te amo, te amo.